Como estudar de forma eficaz usando estratégias essenciais? Principais métodos de estudo baseados na ciência. Estratégia número 2. Alterne entre ideias durante uma única sessão de estudo para uma aula específica. Isso é calação. Um estude uma ideia, tópico ou tipo de problema por muito tempo. A alternância destacará e contrastará as semelhanças. Ou, entre os tópicos de, de, de, de perguntas. Se você estiver resolvendo problemas, a troca pode ajudá-lo a resolver é, um problema. Esta estratégia irá incentivá la a fazer ligações entre as ideias à medida que alterna entre elas. Você quer que sua mente seja ágil e facilmente capaz de pular entre ideias e relações en -en entre si. Certifique-se de estudar informações suficientes para entender uma ideia antes de mudar. Você precisa descobrir o que funciona melhor para você. Não gaste uma sessão inteira em um tópico. Mas também não... tente fazer ligações entre as ideias enquanto você se move entre elas. E para a sua próxima sessão de estudo, mude a ordem em que você trabalha com os tópicos. Porque você será mais sua compreensão. Dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar não o que é mais fácil. Se você quiser aprender mais técnicas de estudo e memorização, segue o link na descrição abaixo deste vídeo. Obrigada por assistir!